Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar agora a respeito de uma coisa que é muito importante para as pessoas que conhecem o Enneagrama, pessoas que já evoluíram né, dentro deste trabalho, dentro deste conhecimento. E são algumas dicas e diretrizes para o uso, para que você possa se tornar uma pessoa mais respeitada, para que você possa respeitar mais as outras pessoas, e você se torne uma pessoa, obviamente, com uma postura mais elegante, mais apropriada para uma pessoa que tem um conhecimento tão profundo. Tá? É, o Enneagrama é como, às vezes, você entregar um revólver para uma criança. Né? Ela vai brincar, vai dar tiro, não vai saber que vai machucar alguém. É a mesma coisa o Enneagrama. Se não for usado com uma consciência, ele machuca e fere muito as pessoas. Porque é uma ferramenta extremamente poderosa, onde você identifica como é o comportamento das outras pessoas, naquilo que ele também não sabe. Então, se você começar a falar coisas em que ele age, que ele faz e ele não sabia, vai começar a doer. E aí você pode perder seu amigo ou sua amiga, pode perder um relacionamento, pode complicar. Então, tem coisas que a gente né, tem que saber e fica quieto. Um sábio, é, quem fala muito, às vezes é um tolo. Né? Quem fala demais vai acabar perdendo. Então, nós temos seis conceitos básicos para trabalhar com Enneagrama. Existem mais, existem outros. Mas eu considero esses aqui os mais importantes. Então eu vou ler aqui o texto, porque é mais fácil, né? Use o Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento. E é uma ferramenta para ajudá-lo a entender a sua personalidade e as motivações mais profundas. Então, a ideia inicial e principal é você descobrir quais são os seus vícios psicológicos, quais são as dificuldades que a sua personalidade tem e para poder corrigi-las. Então, use-o para tornar... Use-o para se tornar mais consciente de si mesmo e dos seus padrões de comportamento. Quem conhece o Enneagrama vai conhecer a si, que é o mais importante para corrigir a si. Mas quando eu conheço todo o Enneagrama, eu sei quais são os defeitos, quais são os vícios psicológicos dos outros, que é aí que às vezes eu começo a falar e magoar as outras pessoas. Segundo conceito. Não rotule as pessoas, o eneagrama não deve ser usado para rotular ou categorizar as outras pessoas. Lembre-se que cada pessoa é única e complexa, e o eneagrama não pode capturar totalmente essa complexidade. Então, né, as pessoas dizem ah, você é um setão, Afonso, é um setão. Cara, eu fui um setão, mas eu ainda continuo sendo um set, mas uma pessoa é evoluída. É, e eu sei, quando você fala um sertão às vezes a pessoa está usando de uma maneira pejorativa, porque eu sou muito criativo, porque muda de ideia, então, ah, você é um sertão Não é assim. Eu já fui um sete, mas não importa mesmo que eu fosse. Então, se eu começar a rotular as pessoas, começar, ah, você é assim, você é chorão, ah, você é assim porque você é nervoso, assim você é mandão, você, sabe? Você vai ofender as pessoas e não vai ter lucro nenhum com isso. Vai simplesmente magoar. Então, você não é digno, de ter um conhecimento desse naipe. Né? É como uma pessoa, um lutador de Karatê, faixa preta lá, último dan. Brigar com alguém que não, não sabe, está errado. É, essa ferramenta é poderosa, é para autoconhecimento, para auto-evolução. Através desse conhecimento, você pode ajudar outras pessoas a evoluírem. Você pode ajudar as outras pessoas a corrigirem seus vícios psicológicos. Terceiro. Não use o Enneagrama para julgar ou criticar os outros. É uma ferramenta para ajudar no autoconhecimento, não para julgar ou criticar outras pessoas. Lembre-se de que cada um tem seu próprio caminho e processo de desenvolvimento. Então, se o outro é assim, ele é assim. Claro, se você for um empresário, se você for uma pessoa do RH de uma empresa, Através do Enneagrama você sabe como as pessoas funcionam. Então você não vai pôr uma pessoa como eu, criativa, excessivamente e criativa, no departamento de contabilidade. Sabe que não vai dar certo. É? vai funcionar no começo, às vezes a pessoa fica pelo dinheiro, mas depois vai dar problema. É? Ou então pessoas que são tímidas você colocar para sair vendendo. Não vai dar certo. É, então, mas o Enneagrama é para isso. É para você se autoconhecer e usar as pessoas usar no sentido de colocar as pessoas nos lugares que é mais adequado para ela. Né? A tua empresa vai crescer mais, a tua empresa vai se desenvolver, o teu departamento vai ser melhor se você souber na tes como a pessoa funciona. E é para isso que o Enneagrama está aí. Você para poder pôr as pessoas nos lugares mais adequados e a pessoa por si só para crescer. Tanto que as pessoas de, de nível cultural muito baixo não conseguem fazer o trabalho comigo. Pode até conhecer o enagrama. Mas nós exigimos aqui um conhecimento maior, alguém que quer evoluir, alguém que queira crescer. Aqui não é para quem quer ser igual, continuar igual. Para nós aqui não é aquela pessoa que trabalha há 30 anos na mesma empresa. Aqui nós queremos as pessoas, né, nós treinamos e ensinamos as pessoas que querem algo a mais, querem subir de degrau. É, respeite a privacidade dos outros, se não, estiver, se não estiver compartilhando o Enneagrama com outras pessoas, certifique-se de respeitar a privacidade e não divulgar informações pessoais sem permissão. Então não comece a falar, oh, aquela pessoa lá é número 3, aquela lá é um número 4, aquela é um 8, funciona assim, assado. Não comece a divulgar como funcionam os números para, de uma pessoa para outras pessoas. Não é justo, não é bom. Você sabe que é assim, mas fique para você, guarde para você. Se for uma informação comercial, se tiver alguma coisa, talvez até valha, você possa até comentar. Ó. Existem pessoas que são assim, mas não denigra a outra pessoa pelo número que ela é, pelo enetipo que ela tem. Ah, porque os insetos são assim, assim. Cara, não vale a pena lá falar de outra pessoa, você pode até falar dos eneatipos, né? Senão não poderia dar aula daí, mas mantenha-se, contenha-se. É, esteja aberto a aprender o Enneagrama é uma ferramenta em constante evolução e sempre há mais para aprender e descobrir esteja aberto a novas informações e perspectivas não dá pra gente saber todo o Enneagrama tudo sempre tem novas informações tem novos conhecimentos que são conhecimentos universais é, olha quantos livros eu li aqui atrás é, são, nossa biblioteca tem aproximadamente mil livros é todos todos mas pelo menos, quase 90%, sim. Os outros problemas eu folhei, dei uma olhada por cima. Então, saiba que nós não somos o bicho da goiaba, aí, mas a gente quer ser. Né? Então, respeite isso. Não use o Enneagrama como desculpa para comportamentos negativos. Não use o Enneagrama como uma desculpa para comportamentos prejudiciais. Lembre-se de que você é responsável por suas próprias ações e escolhas. Mas... Quando nós fazemos aqui o trabalho do quarto caminho junto com o Enneagrama, que é o Método Ash, nós aprendemos que nós somos responsáveis por tudo o que a gente faz. Eu tenho consciência, eu vou lá e vou pôr o dedo na tomada. Eu tenho que ter consciência que vou tomar um né Eu vou é, reduzir minha comida a 50%. Alguma coisa vai acontecer, eu tenho que ter consciência disso. Então, mas o mais importante é... Não use como muitas pessoas usam o um horóscopo. Ah, eu sou bravo porque eu sou menino Eu sou assim porque eu sou sagitariano. Não, o eneagrama é desculpa, não é aceito aqui, não demora um Ah, eu sou assim porque eu sou número 7. Então tem que corrigir. Aquilo que você sabe que está errado, corrija. Corrija para você ser quem você quer, para você ser um exemplo para as outras pessoas. Para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida integral, para você ser quem você quer ser de verdade. Não use como desculpa, não é aceito, eu fico bravo com isso. Ah, porque eu sou bravo, porque eu sou um oito. Então mude, aprenda, né? Vá usar o que o oito corrige, vai lá para o número dois, aprenda a corrigir seus comportamentos. Para você se tornar uma pessoa elevada, para você ir para um lugar, depois que você morrer, para um lugar melhor. Não se vai lá para um lugar pior. <risos> é, então não use como desculpa. Não é aceito, aqui não se aceita isso. Né? Então, é isso. Essas são os princípios básicos para o Enneagrama. Saiba que é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, mas deve ser usado com cuidado e respeito por todos. Use-o para entender-se melhor a si mesmo e aos outros. Esteja aberto a novas perspectivas e possibilidades de crescimento. E aprenda a auxiliar as pessoas, oriente as outras pessoas a se corrigirem. Talvez você não precise falar, oh, você é número tal, mas você pode, sabendo o Enneagrama, o que essa pessoa tem que fazer para melhorar? Dê dicas, mas principalmente acima de tudo, cuide de você. Né? Observe o seu eneatipo, saiba já quais são as, os, os objetivos para você curar você. Isso é, isso é evolução, isso é tornar o um mundo melhor para se viver. Se cada um cuidar de si, né? E ser complacente com os outros. Aceite os outros como são. Não rotule. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo para quem conhece o Enneagrama. É, assista nos filmes no YouTube, nos vídeos do YouTube, Facebook, Instagram. Vai no nosso site. Você vai gostar. Ó, um grande abraço em seu coração. Vamos em frente porque atrás vem gente e vamos ser felizes. Abraço! Tchau!